E aí Clanchaldan aqui de novo, a gente tá vindo com The Messenger Quarto episódio da série, a gente pretende fazer a área completa no medida do possível chefe Vamos lá! A área de hoje é a Gruta Ivante. A gente pretende não ficar pegando muito as moedas verdes Não vamos se dedicar a isso agora, vamos deixar para depois Falar aqui com o cara ele vai dar pra gente um item muito importante que é o planador isso planador e com o planador a gente faz isso aqui ó mais um elemento que você consegue qualquer coisa que a gente está fazendo assim de mais completo, nossa olha só, esqueci de desativar isso bem, agora que a gente está em offline no Steam, a gente pode continuar gravando <risos> tudo bem, então a gente não está pegando as moedas verdes não, por hora, porque depois vai ficar muito mais fácil Esse jogo ele é interessante, ele começa como se fosse um jogo de plataforma convencional E aí ele vira um Metroidvania O que é muito legal na minha opinião é é diferenciado vocês não jogaram o DMS já é baratinho nesse Steam tá um preço legal aqui eu acho que é um buraco que você pode descer Aí Tem que ficar sempre atento a esses buracos se eles possuem tipo uma, uma escadinha se tiver uma escadinha você pode descer e aí é sucesso. É importante coletar a quantidade boa desses cristais. Então mais coletar isso, mais fo forte fica seu personagem mais rápido. Oh, tomando. Ainda bem que tem um suquinho ali. mago estamos usando os shurikens nosso personagem está acho que a gente ainda não entrou na loja hoje estou fazendo vários vídeos no mesmo dia não sei se vai dar muito certo Quando os homens pedras eles são um estorvo Nessa área Eu Estou jogando essas pedrinhas Coletando o máximo de cristais Engraçado essa parte Aqui de embaixo, parece que o mapa é incompleto né? Realmente é. A gente tá indo até que rápido pro.. o pro propósito, vamos dizer assim. Não! A gente pegou aquele pulo que faz com que a gente volte, né? Se a gente toma um dano você consegue se recuperar Isso é um dos upgrades mais, mais importantes que eu acho Ataque Traje Planador, isso eu acho muito, muito bom para a mobilidade Quanto mais rápido o tempo é melhor Aí você consegue fazer esse tipo de coisa Só subir aqui ó Consegue atacar os inimigos que estão embaixo. Bom, porque eles ali vão ficar. A gente está com um impulso. Deve estar caindo nos buracos a todo custo. A gente tá indo num ritmo bom até. Tomando. Poderia ter sido nosso fim. Matando tudo que dá. Pegar as lanternas. Fantástico de pegar aquele upgrade que faz com o nosso personagem, receba HP dos inimigos caídos, é muito bom também, olha beleza, aqui oh, prático. Opa. Eu acho que a gente está quase lá hein? Fiquei preguiça de pegar aquele lá de baixo Mas <risos> deu tudo certo Muito bem, chefe já Temos 370 diamantezinhos Comprar alguma melhoria? Mentes fortuitas? Vamos juntar uns 400. Depois a gente investe no que deixa mais barato quando a gente tem o diabinho, né? Que, que salva a gente. Ele cobra um preço Ele deixa mais barato esse preço. Vamos lá. Esse chefe é meio enjoadinho. Tem que bater ali no miolo dele, até ele abrir a boca Esse tem que ir Tem que bater nele Opa, tomamos um dano desnecessário a primeira fase dele quanto mais você bater nele, melhor para encerrar as outras fases o que, que eu fiz? <risos> Gente, se complicou Acontece... Oh. Hum. Talvez a gente vá ter que fazer ele mais uma vez, hein? Não, vai. Eu já vai para a segunda fase dele Pegar os diamantezinhos. Uh, uh, uh. O Pronto, derrotamos ele no fio, hein? No fiozinho. Sou muito perfeccionista nesse caso tá aí Tipo, valeu por destruir meu golem? Bom, você me atacou primeiro O que você está falando, eu estou cavando essas cavernas há séculos Você chegou batendo do nada Não foi assim que aconteceu? Foi sim Não foi? Quer saber, é justo Eu entendo que você pode ter imaginado que eu era uma ameaça Acho que meus instintos de sobrevivência agiram muito depressa Eu entendo, tudo, tudo bem Olha, desculpa por ter destruído seu golem, tá bom? Não se preocupe É sério, desculpa não, tá tudo bem, foi um erro honesto. <risos> então, como eu faço pra sair daqui? Ah, deixa que eu ajustar o vento pra você. Boa sorte na sua missão. Tá machucado até. <risos> Tadinho, quebrou um ainda. <risos> Muito bom. Pântano do Cuguspinhos. Cusp... Essa é chata, sabe? Bom, a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Vamos fazendo um vídeo só por área para não ficar muito maçante, muito grande os vídeos também. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, Dando um nos nossos vídeos. A gente joga jogos de Metroidvania e recomendações. The Message é o Metroidvania, apesar de ainda não parecer, mas é. Deixe um comentário aí pra gente, a gente se encostar lendo e respondendo. E fica assim, até o próximo vídeo. Viva a amizade!